Não me empurra que eu já tô na beira aí, eu acho que eu estou Tentando aí, né? não fazer doideira Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta a este canal Estamos aqui hoje para bater um papo sobre como foi o nosso primeiro ciclo da nossa terapia de casal E deram para perceber que a gente tá num cenário meio diferente aqui. que a gente tá, ó, vou fazer um movimento Estamos... Na cama Na cama <risos> Porque no final de tudo a gente resolve as coisas Mentira até porque, né? Dependendo do que for, não dá para resolver ah, na cama, não. É, a gente vai compartilhar um pouco com vocês. A gente veio aqui e falou como foi a nossa primeira sessão de terapia de casal. E aí, essa semana, nós encerramos um ciclo proposto pela terapeuta, né? De quatro sessões. E eu vou deixar só para começar. Não é fácil não, viu, brother? Rapaz. É um processo. É um processo de paciência consigo e paciência com o outro. Por mais que a gente converse muito e a gente se comunique relativamente bem, rolou umas rusguias durante as sessões, né? Sim, e principalmente perceber o quanto eu ainda tenho resistência a algumas coisas que a Sata pensa de um relacionamento não monogâmico, que, para mim, são limites mesmo de se eu passar desse lugar aqui, eu vou estar me ferindo só para satisfazer algo que nesse momento ela quer. Então tem sido um grande desafio a gente encontrar um meio do caminho. E eu trouxe tanto na terapia quanto para ela que a sensação é de que eu estou precisando integrar várias situações em um tempo muito rápido, muito acelerado. Então vem alguma coisa nova, é ok, eu acato, eu aceito. E eu começo a integrar isso, né? Só que aí leva alguns dias e já vem alguma coisa nova eu falo assim, porra, essa caralho, segura aí, velho, deixa eu integrar isso aqui primeiro para depois eu compreender, compreender corporalmente o que é está que acontecendo. É, rola uma intensidade do lado de cá em várias coisas, né? Ele até brincou comigo essa semana falando velho, você é assim em todas as coisas, no trabalho, quando você tem um projeto, você mete a cara e você vai. Com esse negócio de não monogamia, você faz a mesma coisa e já está em grupo de apoio, já está lendo, já está fazendo não sei o quê. E realmente existe essa, esse hiperfoco quando as coisas fazem sentido para mim, porque naturalmente existe uma urgência dentro de mim, é isso. <risos> e é interessante que ela trouxe que a gente já tem praticamente quase três anos que a gente que ela propôs o relacionamento não monogâmico que a gente começou a se experimentar nesse lugar. E aí ela trouxe para mim que assim desse tempo todo aí esses dois anos e alguns meses ela tava com o freio de mão puxado que ela tava deixando de vivenciar algumas coisas que ela queria por medo por não conseguir se comunicar ou por auto julgamento, né? Aí eu falo assim, ok, beleza, né? Mas será que em um mês você vai querer tirar o atraso de todo esse tempo que você achou que você se reprimiu, que você não vivenciou algo que você queria ter vivenciado? E realmente eu não sei se a expressão seria tirar o atraso, né? É muito mais a partir do momento em que você se abre para vivenciar algo e que aquela coisa vai fazendo sentido, as situações elas meio que vão caindo no seu colo. E a gente tem maneiras muito diferentes de se relacionar. Eu sou mais dos aplicativos, de pessoas completamente fora da minha bolha. Eu não gosto de abrir espaço para as pessoas que estão me seguindo ou que eu já atendi ou que me conhecem no lugar da terapeuta. Enquanto o Jorge é muito mais do presencial. Mahaprabhu é muito mais dessas conexões que surgem a partir do contato, de um contato mais físico, inclusive a linguagem do modelo principal é toque físico, né? E aí eu prefiro esse distanciamento, eu prefiro a conversa, o bate-papo, minha Vênus em gêmeos necessita disso. <risos> Sempre colocando a culpa numa pastral. <risos> e Já, aí, enfim. É, E eu sinto que eu preciso desse lugar da, da conexão, do olhar, do sentido, do abraço. E aí, querendo ou não, nesse período pandêmico, eu digo assim, eu estou desprestigiado, né? Eu disse privilegiado nesse momento, né? Então, eu tô num momento, assim, tranquilo, é, sem conexões extras, né? Até as conexões que que surgem são de pessoas que têm relacionamento e que o negócio lá tá meio emperrado e eu também não tô mais no lugar do, do fazer alguma coisa escondido, já fiz muito, já fui muito o, o outro na vida de, de casais e Estou experienciando também esse lugar aqui de... Estou tô tranquilo, estou tô, tô colocando foco em alguns trabalhos que me nutrem. Né? Então, o lugar do está se abrindo para voltar a ter grupos presenciais, ao trabalho presencial, isso é algo que, que me nutre. Sair um pouquinho aqui desse desse foco do, do online, do tá falando com vocês a partir de uma fala com a câmera. É isso, e aí a gente tá muito nesse lugar de, de presença, é uma das conversas que a gente teve essa semana foi sobre isso, né, de estar atento às nossas motivações para o que quer que seja, para a nossa relação com o outro, para a nossa relação com outras pessoas, para a nossa relação com o trabalho, porque é algo que a gente também preza muito é esse espaço de um tempo de qualidade que é nosso, e uma das tarefas que a gente teve para fazer em casal foi ler junto sobre a temática, porque à medida que a gente vai lendo e vai entendendo um pouquinho, ontem eu li algumas páginas em voz alta para ele antes de dormir, e aí é uma, uma sugestão que a gente dá para quem de repente esteja pensando nessa possibilidade de transição, mas não se mudam porque não é fácil, né, aparar ali as arestas e respeitar o limite um do outro nesse espaço de acolhimento e tudo mais, é bem desafiador, e nesse lugar emocional foram semanas bem desgastantes pra gente A gente tá num momento ok, né? Agora Mas foram dias intensos É uma sensação de, de cansaço mesmo De, como eu disse no início do vídeo De em algum momento estar sentindo que eu estou, não estou respeitando o meu tempo Estou tendo que integrar tudo muito rápido As coisas mudaram muito de dois meses para cá então, é uma, é uma realidade completamente diferente. A gente está gravando esse vídeo aqui agora em agosto agosto? Em é, agosto, agosto de 2021. Então, até junho, a gente estava numa outra configuração, numa outra realidade, já vivenciando, para mim, o que seria um relacionamento não monogâmico, mas talvez com muito mais regras, com muito mais limites do que, do que a Sada está propondo hoje, do que eu estou considerando, acolhendo e abrindo esse espaço dentro de mim. Inclusive, quando a terapeuta, ela me disse que a Sato estava aberta e eu não estava aberto, eu hashtag, fechei a cara para ela e falei assim, como assim? Porque naquele momento eu senti o você não está aberto e eu senti como um, um... Eu não estou me esforçando para, eu não estou me abrindo para. Velho, eu estou me abrindo para caralho, bro. Eu tô tô feliz comigo mesmo. Tá eu, tô, né? eu, tô, eu tô eu tô contente com o meu movimento de abertura. Então, ouvir, e depois, assim, eu trouxe para ela, né, a gente, ela, ela trouxe a perspectiva dela, a gente alinhou, mas o ouvir, é, você não está aberto, para mim, isso, assim, tipo assim, porra, cadê você que não reconhece é, o que eu, o que eu fiz, né, você não valoriza esse movimento para eu poder chegar até aqui agora, mas é isso. Mas a gente vai continuar, provavelmente essa jornada, porque eram muitas demandas para quatro sessões, então a gente provavelmente faça mais um ciclo aí, né, minha coisa gostosa? A gente tá vendo sim, essa possibilidade, sim, sim, sim, sim. foi o que a gente acertou com ela essa semana, que foi a nossa última sessão que a gente ia dar segmento, e enquanto isso a gente está nos nossos diálogos, nas nossas comunicações, eu acredito muito que a gente só tá junto até hoje, claro, porque a gente se ama, se respeita e tudo mais, mas porque existe um lugar de uma comunicação, muito presente no nosso dia a dia, porque se não fosse isso, meu povo, o casal tântrico de vocês, o casal que vocês tipam, talvez não estivesse mais aqui. É, é, eu sinto que talvez a gente tivesse pensado também em uma, uma configuração que fosse ajustável para a gente. Né? A gente conversou muito esse é, durante esses dois meses, principalmente esse último mês, e não é uma opção para a gente, nesse momento, terminar a relação, mas... A gente já conversou muito sobre a possibilidade de, de repente, é, cada um estar tá morando na sua casa e a gente reconfigurar essa relação como um, um namoro. Mas, assim, por enquanto a gente está aqui, né, velho? E a gente está gostando de estar tá aqui. Essa é a verdade. <risos> Porque ele não consegue mais dormir sem mim. A minha conchinha é muito gostosa, quando meu o um kit. Quando a gente fala do outro, a gente está falando de si mesmo, <risos> né? De si mesmo, né? Com certeza. Então, assim, o, ter, o não estar nessa relação é a nossa última opção. A gente tentaria de tudo antes, né? Tentaria de tudo antes. Morar em casas separadas, namorar, ficar, enfim. E aí, só por último, se não desse certo mesmo, se a gente não conseguisse encontrar um denominador comum, a gente encerraria nosso ciclo... Com maturidade respeito. Quem tem? Quem tem? Eu. Eu me relaciono super bem com os meus ex. Eu não me relaciono mais e melhor, porque as atuais geralmente têm ciúme de mim. O que, que eu posso fazer? Posso fazer nada. E eu nem fico com ex, porque ex bom é o que? No passado, que é o lugar deles. E agora presta atenção: ela fala uma coisa num dia, tá vendo? Tá aqui gravado. Pode ser que amanhã ela mude, porque tá nisso, né? Fala assim: eu não faço isso, e quando Mas chega a gente amanhã. Tá aqui pra Gente, assim, então, até pronto. hoje, nos meus 33 anos, Nossa, eu nunca voltei para ex. Ficou melhor agora. Porque essa, essa coisa de é. eu não faço isso, eu não fico aqui pois gente. É, dá merda, dá merda. É, velho. É. Por isso que eu não digo que eu sou nada, que eu não sou nada. É, é tudo no aqui agora. Pois Mas é, é isso. Pra mim, Mas eu que já tá... fiquei com eles e não foi bom. Depois a gente conta isso aí ah, no próximo vídeo. Mesmo. Você traz isso aí que nem eu nem eu sabia. Beijo, gostosos, gostosas, gostosos. Quem está que vem tem mais. Beijo e faz tudo aquilo que você já sabe, né? Assim, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, dá essa moral para gente.